Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui de novo, dessa vez para mostrar aqui, um pouco resumidamente como que faz esse jig aqui, esse jig para a gente estar tá utilizando com essa fresa aqui de fresa para serra de bancada, um jig para fazer encaixe, tá? Vou colocar aí daqui a pouquinho o modelinho do encaixe que a gente faz com ele. Então já está tudo devidamente cortado Eu não vou gravar os cortes Porque alonga muito o vídeo Vou ser o mais breve possível aqui, Demonstração de como montar este tá Ok pessoal? Então vamos lá é... Para a serra de bancada Uma DW745 Decidi até fazer aqui na serra Para ficar mais, mais dinâmico Para a DW745 Primeiramente a gente Vou passar aqui a medida das, das peças que eu vou utilizar. Estou é, fazendo aqui o madeiras, pedaço de madeiras que eu já tinha aqui de reaproveitamento. É, pinos, sucupira, roxinho e tudo que reaproveitava. Então vamos lá nas medidas pessoal. Ó, eu, é mais ou menos a mesma medida desse outro aqui. É, vou estar tá passando para vocês. Ó, duas peças duas peças, não vou falar madeira, porque cada um utiliza o que tiver disponível. Até MDF consegue fazer. Duas peças de 11,5 por 36, essas duas aqui. É, e uma outra peça de 10,5 meio 10 por 35. É, isso aqui é nossos guias, tá? Eu fiz de roxinho Faça um pouco maior, tá? Isso aqui eu estou fazendo, como eu já tinha cortado aqui, eu vou aproveitar isso. Como é só um giro para demonstração, que o, o, o giro que eu utilizo, eu já, eu já tenho ele pronto, é só para demonstrar. Eu vou fazer com esse menorzinho aqui, mas vai funcionar bacana. Ah, para fazer na, isso aqui, é para correr aqui dentro da canaleta da serra, pessoal. Tem que ser o mais justo possível que você conseguir montar aqui na sua serra. Vai tirar na serra de bancada, levar no desengrosso, na plana no desengrosso, né? Menos arriscado lá. E o mais justo possível. Ele ficar aqui na canaleta. Ó, pode reparar. Olha aqui. Praticamente nenhum jogo. Aí. eu recomendo vocês fazerem isso aqui de roxinho. Porque ele... Madeira dura, né? Que não dá desgaste facilmente. E ele corre... Ele... Ele anda dentro desse trilho aqui muito bem. É, então esse... Essa madeirinha de roxinho aqui, ó. Ela está com 19mm de largura, 11mm de espessura, essa aqui está com 23cm, mas eu aconselho vocês fazerem no mínimo com 30, 35cm, pode ocupar praticamente toda a serra aqui com ele. Pode fazer com 30cm tranquilamente, fica melhor, dá mais estabilidade. É, aqui mais dois pedacinhos de roxinho para gente reforçar a parte de trás do JIG. Não vou nem passar a medida. Isso se isso, a pessoa corta sob medida lá para o JIG lá quando ela estiver fazendo. É... Essa pecinha aqui, a gente vai utilizar ela somente para gargar a largura aqui. A gente não vai utilizar ela no JIG. É... Só demonstrar aqui que. Isso aqui é uma alma, que ela tem que passar justo dentro do canal da, da serra aqui, da, da fresa. Ou se você estiver fazendo isso aqui, é importante pessoal. Se você for fazer esse jique para usar na serra circular, você vai ter que fazer uma, uma alma dessa aqui na medida do seu disco de serra, tá? É mais complicado um pouco, porque o disco normalmente é bem mais fino. Eu tenho que... Eu tenho que... Um disco da LETs, 24 dentes, um disco excelente, fora do comum de tão bom, né? Ele é um disco mais largo, ele deve aproximar, deve aproximar dos 3 milímetros de, de espessura, tá? No midi não, não tenho certeza, mas é para quem for fazer esse jig para serra circular, para utilizar com o disco de serra circular normal... Esse disco aqui é uma boa. É um LETS, tá? É uma serra fantástica. Quem, quem interessar, essa, essa serra aqui tem seis meses tá trabalhando sem afiação, tá pessoal? Muito boa. Quem tiver interesse eu passo o modelo aí nos comentários depois. Então é, essa madeirinha aqui, já falei sobre ela. Essa aqui, como eu demonstrei para vocês, é só um guia, não vai ser utilizado. Vou te, vou, a gente vai utilizar só para marcar aqui. E essa pequenininha aqui, que foi retirada dessa aqui, né, um pedacinho, essa sim a gente vai utilizar, tá? É, depois vocês vão ver na montagem e a gente vai utilizar ela, certo? Então a gente vai começar aqui, ó. A gente vai fazer tudo com cola primeiro, depois a gente vai para, para os parafusos. A gente vai fazer aqui com cola porque para montar certinho aqui tem que ser na cola primeiro, viu pessoal? Mais tranquilo de fazer. É, a gente vai começar com essa peça aqui. Ó, é legal você procurar um lado quando ela não fique mancando, tá? Isso aqui eu lembrando eu passei ela na plana lá para no desempenho para ela ficar certinho, para não ficar mancando. É coisa simples, viu, pessoal, que a gente vai estar passando aqui para vocês. Nada de muito fantástico, de coisa fora do normal de fazer. Bem simples aqui, mas é uma coisa que vai funcionar bem. Então, primeira coisa, a gente vai colocar... É, colocar os guias. É, a gente precisa colocar... Esses guias mais essa peça aqui em paralelo, bem no esquadro com a fresa. Então, a gente posiciona ela aqui, uma maneira que onde o esquadro vai pegar o máximo dela possível. Ela está toda erguida, a gente tem que posicionar ela de acordo que a gente vai colocar o esquadro aqui. Ó. O esquadro vai ficar bem apoiado nela, na maior distância possível dela. Com o esquadro apoiado, a gente vai colocar a cola aqui, vai deixar colar. E aí a gente retira, é, depois passa para a parte dos parafusos, ok? Aqui está bem alinhado, eu vou colocar cola. Não precisa ser muito, tá pessoal? Cola instantânea Lembrando que a cola instantânea Ela não dá tempo para você ficar regulando Então, por isso eu já pus o guia aqui Para facilitar Vou Virar ela aqui Colocando do lado errado esquadro, a gente segura, Vou segurar aqui por algum, alguns segundos, virando de novo a esquadro, vamos segurar por alguns segundos para a cola fazer o efeito e a gente vai poder retirar e passar para os parafusos depois. Da parte dela, essa peça que a gente já vai colocar ela de uma vez também. Lembrando que é sempre na montagem de estar tá trabalhando sempre com esquadro, tá pessoal? Para deixar todo esquadrejado, o jique, para depois ficar um serviço bacana na hora que a pessoa for cortar as peças. Então aqui tá, tá no esquadro, tá legal. E vou colar a parte de trás, eu já posso tirar os sargentos aqui. Pessoal, passando aqui agora para a parte de trás aqui, onde a gente vai colocar esses reforços aqui que vai manter o gabarito no esquadro, né? Vai ser colado aqui e depois a gente vai colocar parafuso neles. Só lembrando que quando, quando for cortar essa peça aqui, já tem que cortar elas no esquadro, tá pessoal? Para ficar certinho. Bom gente. Como eu havia falado que que essa peça que seria somente para ser utilizado como guia, então chegou a hora dela. Como vocês viram já essa pequena que já fiz o corte do jig, né? Onde a, a, a fresa vai atravessar para fazer o corte. Essa segunda, essa segunda peça aqui vai logo que vai sustentar essa essa pecinha pequena aqui, que vai ser o, na verdade, o gabarito de corte. Então ela vai ficar mais ou menos aí. Primeiramente a gente vai colar ela nessa peça. Posteriormente a gente vai regular a largura é, do gabarito aqui, de acordo com esse guia aqui. Ok? Cola instantânea, a gente Passar aqui, tem que ser bem colado aqui, tá? Porque aqui vai fazer um certo esforço. Bom, chegada a hora de a gente fazer a colagem final, né? Do gabarito já com a nossa guia instalada, certo? Vai ficar posicionado por aqui. A gente vai usar aquele guia que a gente havia falado mais cedo. A gente vai estar tá colocando ele do lado da fresa. Interessante que é interessante que a guia, né? No caso que é essa alma a guia, apoia em pelo menos duas vidas, para ficar bem alinhado. Então tá apoiou em duas vidas aqui. O disco está todo levantado, né? A fresa. A gente vai encostar a guia. Né, vamos ter certeza que. Está bem apoiada nas duas. A gente vai prender aqui os dois lados. Antes de aparafusar, nesse caso aí eu vou, só vou usar parafusos. Antes de aparafusar ele já definitivamente no lugar, a gente pode fazer um corte, pode fazer inclusive um teste, para ver se vai funcionar da maneira que a gente pretende. Tá ok, pessoal? Então, eu estou aqui já com o sarrafo para a gente fazer o teste, então vamos lá. Já para a gente fazer um teste, já ficar um trabalho bacana, a gente já regula a altura de acordo com a peça que a gente vai cortar. Vamos ver se a gente vai conseguir, vai dar certinho. Bom pessoal, então finalizando o nosso vídeo Agora fixando a parte do batente para mim, é, Vamos colocar dois parafusos e está finalizado é, Eu peço para o pessoal aí que assistiu o nosso vídeo E que tenha gostado da nossa apresentação Se puder nos apoiar no canal é, Se inscrevendo, deixando seu like Ajuda a fortalecer o canal e o crescimento é, para a gente continuar aqui gravando mais vídeos, é, recebendo é, dúvidas e sugestões também de gravação e quem puder nos dar esse apoio a gente vai ficar muito satisfeito. Um forte abraço a todos.